O trem do Bitcoin partiu e não quer esperar ninguém. O Bitcoin acabou de fazer um pivô de alta, rompendo a região dos 45.300 dólares, que foi exatamente onde eu fechei a minha operação. Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estava de olho. E agora, o que a gente pode esperar do Bitcoin com esse rompimento da região dos 45.300 dólares. A gente vai olhar também não só o Bitcoin no curto prazo, mas também como médio prazo, Aqui molhar regiões importantes aqui de Fibonacci para a gente ficar atento. Vamos olhar também esse vídeo sobre o Ethereum em relação ao dólar e também o Ethereum em relação ao Bitcoin, comentar aqui sobre a SP500, o índice dólar, tudo que afeta aqui o preço do Bitcoin. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, então, para ver o que tá de... a gente tem que ficar de olho aqui agora para o curto prazo. Antes de mais nada, não se esqueçam aí de deixar o like para apoiar o canal. Se inscreva e ative todas as notificações, tá para você não perder nenhum vídeo aí. E também participe aqui ó, do grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui abaixo o link do canal de alertas e também do grupo do telegram tá para vocês participarem. Vale muito a pena. Quando eu não posto aqui vídeo também no... no YouTube, eu posto aqui alguma ideia sempre aqui no canal de alertas, que eu estou de olho aqui, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin, tá? Primeiro, eu queria comentar aqui alguns pontos importantes, ó. O Bitcoin, ele rompeu essa região de 50% de retração, né? Dessa, desse, desse, Toda essa queda que a gente teve aqui com o Bitcoin, ó. Tava falando para vocês que eu estava esperando o suspiro do Bitcoin, pelo menos para essas regiões aqui, ó, de 45 até os 47 mil dólares aqui, tá? A gente tem esse suspiro aqui de... De subida do preço aqui, pelo menos aqui 50%, né? O Bitcoin tá fazendo exatamente aqui, como conforme eu falei, né? Então, pessoal, comentei para vocês vender Bitcoin nessa região aqui, muito complicado, muito arriscado, porque a gente pode ter qualquer momento um pump, um suspiro do Bitcoin, e foi exatamente o que aconteceu. Então, aqui agora, pessoal, essa região que de 50% rompeu para cima, né? Para mim, aqui agora, em relação à região regiões Fibonacci, que eu tô de olho, ó, essa região aqui dos 47. 47.700 dólares né, em relação ao Fibonacci. Também vale a pena aqui olhar tá essa é retração, olhando esse topo aqui também, ó, interessante, porque aqui a gente pode ver o seguinte, ó, a gente rompeu aqui, aqui a gente poderia estar falando de romper a região de 382 tá? de, de, dessa retração, porque aqui mostrou aqui níveis interessantes também, o Bitcoin ficou aqui agora, né e testou aqui a região de 382, caiu aqui, rompeu, fazendo esse pivô de, pivô de, pivô de alta, né então é importante acompanhar também essa região aqui dos 46.000 mil 890 dólares tá o que eu faço pessoal eu sempre procurar que regiões de Fibonacci também é né? níveis que outros traders estão olhando também tá não quer dizer que eu vou olhar aqui meu Fibonacci dessa forma que o meu jeito é o mais certo eu vou, eu vou olhar o que mercado aqui que as pessoas estão olhando mais regiões de resistência e suporte para o preço tá então vale a pena que olhar os dois as duas extrações também para vocês encontrarem regiões aqui interessantes para vocês né fecharem ou abrirem posições beleza Vamos olhar aqui também o Bitcoin no curto prazo. Antes de mais nada também, pessoal, só quero mostrar para vocês no diário aqui alguma coisa interessante, ó. A gente tem, a gente tem aqui, ó, no diário, uh, um, um sinal bearish aqui mostrando, tá? Que a gente tem também. Apesar né? desse pivô de alta aqui, importante, obviamente, né? mas a gente tem aqui, ó, a gente tem o preço subindo, né? Enquanto o RSI aqui ele tem esse. A gente está fazendo essa divergência divergência baixista aqui no, no, no diário tá isso aqui não quer dizer muita coisa não quer dizer que a gente vai shortar Bitcoin por causa disso tá mas só é importante ficar atento ter cautela nesse momento pessoal tá é bom ter cautela também porque a gente tá aqui agora com um indicador de Grid index aqui também numa região de ganância tá então fiquem atentos a gente vai ter tá bem próximo de regiões importantes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui no vídeo tá contudo a gente tem um outro sinal bullish aqui também que eu vou mostrar para vocês que é esse indicador aqui ó do hash -Ribbons que eu falei pra, sobre, sobre esse indicador há muito tempo aqui no meu canal também. Ah, dois dias atrás aqui, ó, no dia 6, ele apitou aqui, pessoal, o sinal de compra. Né? Esse sinal aqui azul de compra. Então, eu vou inclusive deixar aqui um link aqui em cima do, do meu canal que eu postei esse vídeo aqui mais de 11 meses atrás tá é, falando sobre o indicador que isso aqui mostra para gente uma, uma boa região de compra para o Bitcoin mais para longo prazo tá então a esse indicador mostra aqui que é, de acordo com a história desse indicador né que, que basicamente que é isso aqui a gente tem a, a hash rate né a taxa de né, de hash de mineração né do Bitcoin de curto prazo cruzou para cima da de longo prazo significa que os, os mineradores estão aqui agora, retomando as operações de mineração, isso aqui mostra que né, o, a força do Bitcoin também, né, o valor que o Bitcoin tem, depende muito da sua rede. Né? Então, isso aqui, esse indicador aqui mostra que agora a rede está mais forte, isso aqui com certeza vai ajudar aqui a impactar o preço e a história desse indicador aqui é incrível. Então, assista esse vídeo aqui no meu, do meu canal, bem antigo, praticamente 11 meses atrás, eu falando sobre esse indicador aqui também. Beleza? Então, isso aqui, para mim, é outra coisa que está me deixando bullish aqui com o Bitcoin. Vamos olhar aqui, então, o curto prazo, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora. né Eu fechei a minha operação, eu acabei entrando uma operação de compra aqui, ó, nesse reteste desse topo aqui anterior, na região dos 42.600 dólares, na verdade, tá? Eu botei um pouquinho mais acima para garantir, porque eu estava, assim, bem bullish com o Bitcoin, pessoal, com esse rompimento aqui pelo, pelo, pelo fato de ver os indicadores de sentimento, né? Tudo para mim confirmando que o Bitcoin pode fazer uma, uma, uma alta forte. Então, acabei entrando aqui no reteste nessa região dos 42.600 e fechei uma operação aqui nos 45.300, pessoal. Por quê, ó? tá eu gosto de fechar a operação sempre nessa região de, de Fibonacci aqui ó nessa extensão Fibonacci tá então puxando aqui ó desse uh, aqui ó extensão desse fundo esse fundo aqui mais ou menos até esse topo que o Bitcoin fez e nessa retração aqui ó pessoal a gente pode ver que o Bitcoin foi testar aqui ó a região né de 618 aqui de extensão Fibonacci por isso eu fechei a minha operação nessa região tá para não ficar é, também, depois, chupando o dedo, que nem aconteceu comigo lá na quinta-feira, né? Que eu acabei não fechando minha posição de short e acabei sendo estopado, saindo no 0x0. Zero zero, né? Então eu já, tinha feito uma... eu já tinha feito uma parcial aqui antes, né? Para poder de novo garantir o meu stop. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Garantir que o meu stop está coberto. Eu sempre faço isso na operação de vocês, que vocês vão poder ficar é, mais tranquilos. E fechei o resto aqui na região dos 45.300 dólares. tá Agora aqui, pessoal, o Bitcoin. Né? A gente fez, acabou de fazer um pivô de alta aqui agora, tá? Então, é sempre complicado aqui, o que, que eu vou olhando aqui agora? O gráfico de uma hora, ó, na minha opinião, vale a pena ficar atento aqui nesse reteste aqui, dessas regiões aqui, ó, região aqui dos 45.300 dólares para baixo, pessoal. Vou botar aqui ordens de compras fracionadas aqui, tá pode ser interessante, beleza? Mas essa região aqui, a região dos 43.000 e para baixo aqui assim ó, essa região aqui embaixo para mim tem um, um suporte muito bom para o Bitcoin não só em termos de volume mas também se a gente pegar aqui as médias né as médias aqui no, no diário se não me engano aqui deixa eu puxar essas médias aqui todas as médias que a maioria delas aqui ó no 4 horas, então também aqui nessa região que também tá então a gente pode ter um suporte muito bom até aqui essa região aqui dos 43.300 para baixo então aqui pode ser uma, uma operação interessante ó não vou mostrar quais médias aqui tá mas eu acompanho aqui nesse indicador por exemplo são várias médias aqui as médias de uh, simples aqui são cinco médias simples cinco médias exponenciais né que tem aqui vários uh, valores diferentes tá então eu gosto de acompanhar essas médias também aqui para ver regiões de suporte e resistência para o Bitcoin né Agora, então, a gente tem muito suporte aqui legal até essa região aqui dos 43 300 mais ou menos, tá? Então, aqui qualquer retração do Bitcoin, pessoal, nesse, desse, desse fundo aqui que o Bitcoin fez, tá? Até esse topo, até agora, vamos ver se esse topo aqui provavelmente não pode ter acabado ainda, né? Mas a gente procurar aqui, né? Fazer que entradas de novo aqui nesse reteste aqui, para mim pode ser interessante buscar aqui um reteste nessa região dos 45 mil dólares, tá? Não é garantido, vai acontecer... Mas é mais, é mais conservador entrar aqui num reteste nessa, nessa região, né? Nessa região aqui dos, dos 45 300 para baixo, tá bom? Botar ordens pressionadas Quanto mais Bitcoin cair aqui, a gente vai fazendo hora de compra, tá? isso aqui é a minha forma que eu gosto de fazer meus trades. E com garantindo suporte aqui nessa região dos 43.300 e... 43 tá? Então, botaria um stop aqui abaixo nessa região... Se possível, abaixa esse fundo, tá? Então, quanto mais o Bitcoin retrair aqui agora, para a gente poder fazer uma entrada, melhor, tá bom? Então, mas enfim, é um pouco arriscado, que a gente acabou de fazer um pivô de alta aqui, eu gostaria de ver o Bitcoin subindo um pouquinho mais, né, de conseguir pegar aqui a região de Fibonacci nessa retração, para poder fazer uma ordem um pouco mais conservadora, tá bom, pessoal? Então, pessoal, basicamente, eu ia comentar para vocês aqui outras regiões de Fibonacci, para procurar entradas aqui. Né? Eu estava tentando fazer uma nova entrada no Bitcoin né? nessas regiões Fibonacci aqui, ó, desse fundo topo. Ó. mesmo o Bitcoin poderia retestar essa região dos 42.300 né? para poder fazer uma nova entrada. Ele acabou não indo lá nessa região e eu fiquei de fora aqui desse pump aqui agora. tá Então, pessoal, vamos ver que agora eu vou, vou botar para vocês no canal de alertas aí do, do, do Telegram tá o que, eu, o que eu vou contar aqui agora. Se eu contar uma contar uma, uma, uma possibilidade boa para o Bitcoin, eu aviso para vocês. tá Mas por agora, pessoal, quem não entrou, né? Quem não conseguiu fazer essa entrada aqui agora nessa região, né? Eu acho que é bom esperar aqui um reteste, né? Porque agora aqui pode ser um pouquinho um pouquinho arriscado, na minha opinião. Tá? Mas qual que seria o alvo do Bitcoin? Ó? Por que, que também é arriscado? A gente também tem um resistência aqui para cima. Então, o CPR mensal, ó, a gente está muito próximo da região do R1 do CPR mensal, tá? Então a gente não tem tanto espaço aqui para o Bitcoin subir, na minha opinião. A gente vai ter resistência muito forte aqui, ó, até a região aqui dos. A região dos 46.178 dólares até, a região aqui dos 47, pessoal, a gente vai ter bastante resistência, na minha opinião, tá? Aqui para cima, na verdade, toda essa caixa vermelha ó, é uma região importante de resistência. Então, mudar para o gráfico aqui do, de, de área para mostrar para vocês. ó Aqui, ó essa região toda essa região aqui, pessoal, é uma região de resistência muito forte para o Bitcoin, que a gente vai ter esses fundos aqui, né o reteste desses fundos, tentar romper. E também a gente tem aqui agora, né, o CPR mensal, a gente tem aqui o R1, né, o R1 nessa região aqui de 46.200, tá, então, é... pra mim aqui eu vou esperar um pouco mais, ver se eu consigo pegar o Bitcoin mais numa, numa, numa retração, tá, acabou mudando meu gráfico aqui, vou tentar ajeitar. Pronto, consegui ajeitar o gráfico aqui, alguma algum atalho aqui no meu, no meu teclado acabou mudando para outro gráfico. Então, pessoal, aqui agora a gente vai ter bastante resistência para cima, tá? Bastante resistência, conforme eu comentei para vocês. Quem está aberto aqui na posição que agora conseguiu fazer uma entrada, eu avaliaria que fechar, talvez, né? Uma... Fechasse aqui na região dos 46.200 dólares. Vou até puxar aqui também no gráfico de 4 horas, ver se tem alguma próxima extensão que a gente pode olhar aqui agora, ó. Eu ficaria de olho nessa possível extensão aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue entrar alguma... Entrar, achar alguma uma região interessante. Estou fazer essa análise aqui para quem já está entrar... Quem entrou no Bitcoin aqui agora, tá? Então... Eu olharia aqui também, ó, essa extensão Fibonacci seria uh, aqui, ó, desse fundo, né, que o Bitcoin fez, aqui, ó, até esse topo nos 43.300, e eu olharia essa retração aqui agora, ó, seria interessante avaliar aqui e fechar talvez, né, a posição, uh, ó, tá testando aqui agora, o Bitcoin está testando essa região de 302, né, da extensão Fibonacci, tá, então aqui é uma região que ele foi, teve esse teste aqui da, dessa extensão, ó, foi exatamente aqui buscar a região do 302. Tá, mas pessoal, conforme eu comentei para vocês, tem o CPR mensal aqui, o R1, tá? Que vai ter uma resistência importante para o Bitcoin aqui, ó. Então eu tentaria fechar aqui a posição, quem tá comprado aqui agora, fechar aqui nessa região dos 46.168, e... né? 46.168, para depois avaliar se a gente consegue fazer uma entrada um pouco melhor, tá? Então eu tô fazendo três curtos aqui agora no Bitcoin, tá? Para poder é, é, né? Se encontrando. Boas entradas aqui o Bitcoin, tá, pessoal? Porque a gente está aqui esticado com preço ainda, tá? Tá não uma tendência de alta forte, sim. Mas a gente pode aqui agora, nessa região de resistência, com o mercado também em ganância nesse momento. né? Eu aconselho aqui, agora, nesse momento aqui, buscar trades curtos, porque a gente pode ter também surpresa aqui. Também depende muito do mercado da SP500 e também do index do dólar. Que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo, tá, pessoal? Então, não se esqueça, se a gente está gostando do vídeo, deixa o like para apoiar aqui o canal. Ó. Compartilha esse vídeo com seus amigos também se inscreva e ativando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o Bitcoin, tá? E também pessoal, para quem tem experiência com o mercado futuros, uh, crie sua conta aqui na PrimeXBT. A PrimeXBT está oferecendo 50% de bônus de depósito, tá? Então se você depositar 10 mil dólares, você ganha 5 mil dólares de bônus, de margem gratuita para você operar na corretora, tá? Então vale muito a pena a corretora aqui, a SBT, uma corretora de última geração, tem aplicativo para celular, você pode também uh, operar mais 50 ativos aqui, né? Tudo usando sua margem aqui em Bitcoin, beleza? Então vale muito a pena, crie essa conta aqui com o um link abaixo aqui nesse vídeo. Vamos olhar então o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, e o Ethereum em relação ao Bitcoin também... O Ethereum em relação ao, ao, ao dólar aqui está fazendo algo parecido com o Bitcoin, né? Vamos ver se ele consegue romper esse topo anterior aqui na região dos 31.200 dólares, mais ou menos. Deixa eu ver esse topo onde é que foi, ó. Ele, é, o topo que foi nessa região dos 31.190 dólares, onde o Ethereum foi buscar, tá? Eu fechei a operação dos mil dólares, pessoal, porque era, era o alvo daquele, daquele fundo duplo, né? Que eu falei para vocês, o Wzinho que eu mantei para vocês aqui. Nos vídeos passados, então eu fechei minha posição nos 3 mil dólares. E também porque essa região também era a região de, meia, de 618 lá da extensão Fibonacci, tá? Então, qual que é a extensão Fibonacci que eu tô acompanhando aqui, ó? Que eu tava acompanhando, né? É essa extensão aqui, ó. Desse fundo, né? Do Bitcoin, do Ethereum, até esse topo aqui, ó. A primeira retração forte que a gente teve, ó. Essa aqui é a retração. Então, a gente foi buscar aqui a região de 618, ó. Que foi a região dos 3 mil dólares também. Eu fechei a operação de longa, estava aberto aqui, ó. Fechei exatamente essa região, tá? Garanti aqui meu lucro, tá, pessoal? Fui buscar aqui uma nova entrada para o Ethereum, que acabou não pegando a minha entrada de novo. Foi bem parecido com o Bitcoin. Tava olhando aqui, aqui também essas regiões aqui, ó, de essas regiões aqui de, de Fibonacci, ó. Eu tava esperando o Ethereum fazer ó, uma retração um pouco maior aqui também, tá? Tava com esperança também que o Bitcoin retrair um pouco mais, e acabou não retraindo, tá? Estava com ordens aqui a partir da região dos 2.800 dólares para baixo aqui, ó, a região de dos 2.700 dólares que também é um teste de uma LTB importante são duas LTAs aqui desculpa importantes só essa LTA aqui desse canal né que eu tava olhando de olho e também essa LTA vermelha LTA vermelha que vem lá de trás também que acompanhando aqui para o também tá pessoal então eu comprei acompanho, acompanho várias LTAs antigas aqui porque vale muito a pena para gente procurar entradas aqui né possíveis entradas para o acabou não pegando a entrada pessoal vamos ver aqui agora né vai depender tudo que que o Bitcoin vai fazer tá mas o Ethereum eu tô bastante bullish aqui tá realmente para mim o Ethereum buscou buscou o alvo dos três mil dólares que eu comentei para vocês nos últimos vídeos né comentei pessoal o Ethereum vai buscar três mil dólares estou falando isso aí há né? bastante tempo já né pelo menos desde o começo da semana passada falando sobre isso então aqui fiz várias entradas e saídas do Ethereum né pessoal para poder garantir aqui né? e agora é... agora aqui eu estou avaliando uma possível retração que o Ethereum vamos ver se a gente consegue fazer isso ou aqui ver se o Ethereum vai fazer esse pivô de alta, né? Fazendo esse pivô de alta aqui, a gente pode tentar buscar também uma, uma entrada nessa... nessa no reteste do topo aqui dos 31.190 dólares, tá? Vamos olhar o Ethereum em relação ao Bitcoin também, rapidamente aqui, pessoal. O Ethereum em relação ao Bitcoin foi de novo buscar retestar o alvo que eu comentei para vocês. Ó, o alvo na região dos 0.07 aqui, ó. Uh, 7.1 aqui no caso, ó. 0.0714 aqui, né? Uh... Bitcoin aqui por Ethereum, né? Então, o Ethereum foi, foi testar essa região, né? Mas, para mim, o alvo aqui do Ethereum, né? Mais de, de, de médio prazo aqui, seria essa região aqui do 0.08, tá, pessoal? 0. Uh, primeiro alvo aqui, na verdade, o, ao final, seria acima dessa região 0.08. Aqui, eu mostrei para vocês, ó. Eu mostrei para vocês em outros vídeos. Desse topo aqui até o fundo, ó. Nessa, nessa, nesse rompimento aqui. Então, o Ethereum buscaria essa região, pelo menos aqui, do 0.085, né? que é um, uma região que com certeza vai ter uma, uma certa resistência para o Ethereum, aqui a gente vai ter o Ethereum em relação ao Bitcoin, né? que é um topo anterior aqui também. Tá? Então, eu ficaria de olho aqui para o Ethereum nesse nível aqui, com certeza pode ser uma região interessante de fechar aqui, tá? em relação ao Ethereum, em relação a vender Ethereum em relação ao Bitcoin. tá? Isso que eu estou olhando aqui agora, tá, pessoal. Eu não estou aqui agora uh, operando o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? seria uma, uma, uma boa aqui... Uh, uma boa, uma boa, um bom negócio aqui agora fazer uma, uma operação de sentido, né? Inclusive, a está retestando esse, retestou esse topo aqui é, anterior, tá? Vamos olhar a dominância aqui também rapidamente do, do, do Bitcoin, elas, uh, como a é está aqui, no, como a gente está indo aqui agora? A dominância tá tá, tá querendo voltar aqui, pessoal, testando essa, essa LTA aqui agora, então, se a dominância começar a perder força aqui agora, né? A gente pode ver o Ethereum em relação ao Bitcoin, voltar a subir forte, tá? Então, essa é uma expectativa que a gente poder ver se a gente consegue é, romper essa, essa LTA pra cima, tá? Mas pra mim, é, desculpa, é, continuar pra baixo aqui, né? A gente ter, esse, ter essa resistência nessa LTA aqui agora, tá? Se a gente voltar, a gente romper pra cima, pessoal, a melhor forma aqui é estar tá mais posicionado em, em Bitcoin, tá? Mas aqui, pra, por agora, pessoal, tá? Que eu tô acreditando mais, é acredito que o Bitcoin vai ter uma, um aumento da dominância, tá? Que eu tô esperando aqui agora pro Bitcoin, porque, pessoal, a gente tem que né, o, o mercado aqui para ficar um pouco mais né, uh, menos arriscado para a gente aqui quanto mais a dominância do Bitcoin subir aqui vai ser mais é, mais saudável para o mercado tá isso aqui para mim que eu tô mais uh, querendo ver tá mas obviamente se a gente perder essa essa, esse, testar essa LTA aqui agora e continuar, uh, continuar caindo aqui com, com a dominância, a gente pode ver o Ethereum uh, subir muito em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, vou ficar de olho nisso aqui também. Qualquer novidade, eu aviso para vocês no grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Só comentar para fechar o vídeo aqui também sobre a SP500 e também sobre o, o índice do dólar, a SP500. Então, a gente teve essa, essa queda aí né no, no final de semana também. Então, uh, com isso, o Bitcoin fez essa retração junto, né? A gente teve essa queda aqui no SP500, porque o índice do dólar também, pessoal, subiu muito forte aqui, ó, a gente teve um pump muito forte do índice do dólar, né? Então, a gente tava caindo aqui, né? Rompeu essa... Comentei para vocês que o é sobre essa, LT... essa LT... LTB aqui do índice do dólar, né? Que vem mais de aqui, ó, gráfico de diário. Essa LTB aqui, ó, que vem lá de trás, ó, a gente, rompe... a gente rompeu para baixo, né? o índice do dólar aqui agora voltou a subir, né? de forma muito maluca, isso que levou também as SP500 né? a cair, o Bitcoin também cair. Agora aqui a gente está tendo uma, uma, queda da, uma queda aqui do índice do dólar, né? isso que obviamente vai levar o Bitcoin a ter mais pump, né? então isso aqui é interessante. E exatamente o que aqui agora, a gente pode ver que, tem uma correlação muito inversa aqui, o índice do dólar com a SP500 e também com o Bitcoin. Isso aqui vale muito a pena ficar atento. tá Então, por agora, aqui a gente pode ver pump uh, Bitcoin por via. tá Eu queria fazer aqui uma análise também de sentimento, pessoal, mas aqui o TRDR também está aqui com, com, tá em manutenção aqui agora, então eu não consigo usar o TRDR. Bom, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Vou deixar para vocês aqui, então, o vídeo sobre né, como usar aqui a, a, a Tani, que é uma terminal muito bacana, e como operar também na Prime XBT. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. A gente se vê na próxima.